Salve! Sou Marco Querini, Estava embarcando para os Estados Unidos e, de novo, aconteceu de eu estar num avião que deu pane. E a gente ficou no avião durante algumas horas. Depois eles tiveram que resetar o avião, tivemos que sair da aeronave. E, posteriormente, ao retornarmos, ficamos mais duas horas aguardando que eles resolvessem um problema que existia em relação à parte do bagageiro. Eles não conseguiam fechar a porta do bagageiro do avião, e por conta desse problema, desse impedimento, todos os passageiros a bordo tiveram que ser removidos e é, realocados ou em suas residências, ou no hotel, ou em qualquer outro lugar. E é interessante que eu já tinha preparado a minha mala, pelo menos com uns três dias de antecedência. E aí vem aquela pergunta, o que, que você faz diante das adversidades e como você se planeja para não ser pego de surpresa? Tem vários empreendedores que falam né, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E muitas vezes não sobrevive mesmo. Então, a gente tem que estar sempre pensando o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai transformar a diversidade em algo positivo. No meu caso, o que eu pude transformar foi aproveitar bastante o dia. Já não tinha dormido bem direito, mas eu tenho essa paisagem maravilhosa atrás de mim. Então, o negócio é usufruir a beleza, o entorno as coisas boas, as coisas positivas, transformar o negativo em positivo. Pelo menos essa é a dica, é o que eu procuro fazer na minha vida. Pegar sempre algo que pode ser considerado como ruim e transformá-lo em algo bom. Então, tem a possibilidade de eu conhecer outras pessoas, de ver outros horizontes, de ter um outro olhar para a vida. E isso é muito importante. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem e que pode ajudar outras pessoas a terem pensamentos positivos, se você percebeu que cada dia a gente tem que fazer um pouquinho mais para ser melhor e ser o agente transformador da nossa realidade, claro, que se a gente quer ser melhor, então a única forma é a gente deixando aquele ser negativo para trás para ser um ser positivo dia a dia, cada vez mais. Compartilhe com seus amigos já comece a fazer o bem agora, compartilhando essa mensagem com outras pessoas, fazendo bem para outras pessoas. Assine o canal, deixe seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até breve.